Longe. Não é de hoje, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela Just Stone, que ela é minha cantora favorita, minha artista favorita, que eu tenho ela como um modelo na minha vida. E então faz tempo até que eu queria vir aqui gravar esse vídeo, que vai ser um vídeo diferente, porque eu não tenho roteiro, eu não gravei, não escrevi nada antes, porque quando eu venho fazer um vídeo de mais que eu fico falando aqui, eu normalmente tenho um roteiro, mais ou menos sei o que, que eu quero dizer, só que dessa vez eu não fiz um roteiro, então se as coisas saírem um pouco da ordem, não me julguem. A questão é que, faz tempo que eu quero vir gravar esse vídeo porque eu percebi uma coisa esses tempos sobre a Joss, sobre um vídeo que a Joss fez e que ela criou o conceito e tudo, e me deixou pensando assim, porque eu não tinha essa visão dela. Eu tô falando do vídeo Stuck On You, que é uma música que tá presente no último álbum da carreira dela, que é Water For Your Soul, e eu vou deixar ele rolando aqui do lado. E essa é uma das minhas músicas favoritas do álbum, na verdade eu acho que é a minha música favorita do álbum, mas essa música ela fala sobre aquele sentimento horrível, que é se sentir presa a alguém. Presa emocionalmente, né? Que a gente não consegue parar de gostar daquela pessoa. Ou que tem alguma coisa naquela pessoa que deixa a gente presa a ela. Que a gente não consegue olhar pro lado, sabe? A gente ou tá nesse relacionamento com essa pessoa, ou a gente gosta dela de um modo mais platônico, assim. Mas que a gente não consegue olhar pro lado, a gente não consegue ver outras coisas interessantes no mundo além daquela pessoa. Então, é disso que essa música Stuck On you", vai tratar, de a gente se sentir emocionalmente presa a outra pessoa. E isso nunca, normalmente, né, quase nunca é uma coisa boa. Já ao usar a palavra preso, né, que quando a gente diz preso, não é uma coisa legal. O legal é ser livre, preso não é legal. Então, dizer que estar preso a alguém não é uma coisa boa. E a música dá essa sensação pra gente, de que estar preso a alguém não é uma coisa boa. E o clipe complementa essa ideia, né? Porque na primeira parte da música a gente vê a Joss cantando para a câmera e de repente ela se joga na água e ela fica dentro da água o resto do clipe inteiro. Ela tá mergulhada naquilo, emergida naquele amor, naquela, naquele sentimento, naquele, naquela coisa de prisão que ela tem. E isso é representado pela água no clipe. Só que mais para frente a gente vê no clipe que além dela estar mergulhada e emergida naquela água, ela tá presa pelo vestido dela presa num tijolo, né? Então tá aí a coisa do estar presa, porque além de estar tá presa pelo tijolo, de estar tá sendo segurada lá embaixo, ainda tem toda aquela água ao redor dela. Então não é apenas ela se segurando, né? Tem a, As coisas ao redor seguram ela também e deixam ela extremamente desconfortável com aquela sensação. Eu acho esse clipe extremamente lindo, porque eu acho que ele tem a coisa da água, que foi realmente gravado dentro da água, isso é muito legal, Uh, a coisa de mostrar alguém dentro da água eu acho que é muito legal. E, tipo, as outras mulheres que aparecem no clipe são muito bonitas. A, a ideia do clipe é muito bonito. Tudo que o clipe passa pra gente é muito bonito. E a Joss tá linda, como sempre. Foram várias as coisas que me chamaram a atenção durante esse clipe, né? Tanto essa questão dela estar na água, quanto da história que o clipe conta, do conceito que o clipe tem. Mas o que mais me, me deixou impressionada, na verdade, e é que me deu um monte de ideias, foi o final do clipe. Quando a Joss, ela não consegue se livrar daquele vestido, ela não consegue se livrar do tijolo, aquilo que está prendendo ela embaixo d'água. E aí as mulheres que estão ao redor vão ajudar ela, ajudam ela a se livrar daquela roupa e ela consegue submergir, né? Ela consegue sair da água, ela consegue se livrar daquilo. E a coisa dela ser ajudada pelas outras mulheres que estavam ao redor dela me deixou pensando muito em sororidade, né? que é um conceito que a gente conhece bastante no feminismo e que eu acho que as outras pessoas que estão fora do movimento não conhecem tanto porque a gente usa mais a palavra fraternidade. Só que fraternidade tem uma coisa mais masculina, né? Enquanto a sororidade, a própria raiz da palavra, né? A fraternidade vem do homem, e a sororidade é da mulher. E a sororidade é essa coisa de a gente ajudar uma a outra. E eu achei interessante que apareceu isso no clipe, porque me lembrou muito a sororidade na vida real, assim. Uh, por exemplo, se a gente está presa nesse relacionamento, a gente precisa da ajuda de outras pessoas que a gente gosta, de pessoas amigas, né, mulheres amigas principalmente, para tirar a gente dali, para ajudar a gente a sair disso, né, para dizer umas verdades na nossa cara e dizer ele não te merece, sai dessa, para poder ajudar a gente a submergir, né. E essa coisa da sororidade ficou mais clara para mim depois que eu assisti um vídeo de making off desse videoclipe dela, é que ela tem que explicar a música e ela diz que a música fala desse sentimento da de gente se sentir presa às pessoas, né, ao relacionamento amoroso. E ela dá como exemplo, como um dos exemplos, um relacionamento abusivo, em que tem aquela relação de poder, em que o marido bate na esposa, né, e só que a esposa ao mesmo tempo depende tanto financeiramente, digamos, quanto emocionalmente dele. Então existe aquela coisa de se sentir presa a uma a um sentimento, a uma relação que não faz bem pra gente. E nisso a gente precisa de ajuda, precisa da ajuda das nossas amigas pra sair dessa. Então isso eu achei legal no clipe, porque apesar dela não deixar explícito na música, essa questão do relacionamento abusivo é um exemplo que ela dá. Eu não tô dizendo que a Joss personagem que aparece no videoclip Stuck on You, sofre de um relacionamento abusivo e isso quer dizer aquela água e ela tá presa por um tijolo, é a dependência dela. Não estou dizendo isso, mas poderia ser encarado dessa forma. A questão toda da gente se sentir presa a alguém faz sentido, e o clipe faz sentido, quando a gente analisa a relação que uma mulher tem com o seu marido em seu relacionamento abusivo. Ou da mulher com a mulher, né? A gente não, não faz limites aqui no Pera literário. Mas eu achei legal ela apontar essa coisa do relacionamento abusivo, dar como exemplo isso, num clipe em que a gente tem um exemplo muito claro de sororidade no final em que a Joss, ela só consegue sair daquela água, ela só consegue se livrar daquele tijolo do vestido que está prendendo ela, com a ajuda das mulheres que estão ao redor e que já passaram por uma situação assim. As mulheres elas conseguiram se livrar e elas foram ajudar aquela mulher que não tinha conseguido. Na verdade, no fundo, é um clipe muito lindo quando a gente analisa desse ponto de vista, de mulheres se ajudando a sair daquela situação porque elas conhecem aquela situação. Então, acho que a gente poderia aplicar esse conceito do clipe em várias partes da vida, mas que faz bastante sentido pelo exemplo que a Joss dá do relacionamento abusivo. Então, acho que era só isso que eu queria explanar aqui pra vocês, porque eu tive essa revelação há um tempo e eu queria muito uh, dividir com alguém, né, e eu achei que um post no Facebook não ia ser o suficiente pra dividir com alguém. Então eu resolvi vir aqui dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, por favor, comentem aqui na caixa de comentários. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. Uh, compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Curtam, se inscrevam no canal e a gente se vê numa próxima. Tchau!